Deixa eu ver aqui. Forem trocar ouro e prata, seria uma boa que acha. Não, eu acho que tu comprar criptomoeda, eu acho que tu comprar ouro, eu acho que tu comprar prata, eu acho que tu sair da moeda fiduciária boa. Eu tô dizendo que sem parar com essa viadagem dos maximalistas. Uh, Bitcoin resolve tudo. Uh, Bitcoin tem que ter pra tudo. Uh, uh, uh. Ah, porque uh, fazendo o pessoal confisca, né? Uh, ouro, o pessoal confisca. Sim, você, o Estado confisca, e se tu tiver Bitcoin, tu vai comer o quê? Bitcoin? Não, vai ter que comprar comida. Aonde? No mercado. O problema que eu tô falando é justamente a comida, no mercado não é safe, my dude. Então maximalista se fodeu por tabela. Ó, foi maximalista, achou que era esperto, foi burro. Se fudeu por tabela, entendeu? O que, que é o negócio? É tu usar criptomoedas, ouro, prata. Porque se tu for maximalista de ouro também, oh, o negócio é fazer um trono, uma privada de ouro, uma bosta desse gênero. Tu também vai te foder, cara. Por quê? Porque simplesmente não é a forma safe de agir. Tu tem que ter segurança alimentar. Tem uma pilha de ouro, tu come ouro, tu come prata? Não. Tem os pratos o pessoal dá uns flakes lá de ouro e de prata em cima e o caralho todo essas idiotices aí, mas. Eu acho uma boa, tu tem uma reserva de valor e sai do sistema fiduciário. O máximo que tu puder. Mas, tu tem que tomar muito cuidado para tu não achar que só porque tu tá fora desse sistema, você está imune a todos os outros problemas. Entendeu? Tu tem que tomar cuidado com isso.